E aí, Clashers! Beleza? É Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos jogar a atualização do Brawl Stars, isso mesmo? Mas antes, antes de passar isso pra vocês, eu quero dar uma dica muito top. Tô vendo aqui já uma novidade, meus amigos. Calma, eu vou botar na tela pra vocês. Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada. Carna Mobile, é isso mesmo. Carna Mobile chegou um torneio pra vocês jogarem. Vocês que gostam de Brawl Stars. Clash of Clans, Clash Royale Rocket League e Swipe Swipe Também pode jogar aí Tranquilamente esse torneio Dá uma olhada, são mais de 34.500 Reais em Prize Bull, ah Bruno como é que eu faço Para inscrever meu time aqui, meu time do Brawl Stars Como é que eu me inscrevo no Clash Royale Ou no Rocket League, é só você vir aqui no site Clicar e escolher sua modalidade E aí você vai ver as modalidades aqui ó. Clash Royale, Brawl Stars League of Legends, White Reef Free Fire, PES 2021, Rocket League Sideswipe, Pokémon Unit, também tem Clash of Clans e aí por aí vai rapaziada. Ah, quero me inscrever no Brawl Stars, quero inscrever meu time no Brawl Stars e concorrer aí a premiação em dinheiro. Paga alguma coisa? Não paga, é de graça rapaziada, é de graça. Clica aqui em Brawl Stars ou na modalidade que você quer se inscrever e se inscreva aqui ó, clica aqui em inscrever-se vai ter as informações, os torneios qualificatórios, o formato e toda a premiação pra vocês, tá bom? 2.100 reais de premiação no primeiro lugar, muito top dá pra você se inscrever já no torneio 1 ou no torneio 2 galera, então não vacila já corre agora, o link tá aqui na descrição, Flash of Clans, Flash Royale, Brawl Stars, Rocket League tudo pra vocês poderem jogar, se inscrever participar e ser um os campeões aí, neste carnaval Na modalidade que você mais gosta Então não vacila, hein? Repito O link tá aqui embaixo na descrição Se inscreve agora É de graça, não perde a chance De poder ganhar aí Uma grana nesse carnaval, tá bom? E eu e meus parceiros vamos Narrar as finais Com vocês, quem sabe eu não narro O seu time sendo campeão, tá bom? Então é isso, vamos lá agora Pra atualização do Brawl Stars e tá insana. Então é isso rapaziada, vamos direto pro aplicativo do desenvolvedor aqui da Supercell do Brawl Stars Vamos mostrar aqui os acessórios e jogar com eles, com, utilizando e mostrando como funcionam, tá? Então vamos lá, o primeiro que eu mostro para vocês hoje é o Ash Banana Podre Ash perde 20% dos seus pontos de vida e ganha 50% de fúria Bora ver na prática como isso funciona Bora lá então, já estamos aqui, vamos utilizar nosso acessório Ele vai perder vida, ó. vamos lá, perdeu vida, ganhou fúria E a gente já bate ali e já faz a boa Você viu que ele já, ele, ele troca né Ele troca 20% de vida por muito mais fúria 50% de fúria pra poder dar uma ajuda aí também Então é uma escolha de você utilizar ou não rapaziada Então ó, dá uma olhada Vamos lá, vamos ver mais uma vez ó Acessório, subiu e é isso ele troca vida por fúria Então por isso, calma, utilizem com sabedoria O próximo acessório é o do Fang Isso mesmo, o chute circular O Fang, ele gira e acerta todos os inimigos ao seu redor Causando atordoamento de um por um segundo Então vamos testar na prática como é que ficou isso daí Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou O acessório circular aqui Vou dar uma batida aqui pra gente ver se dá um atordoamento mesmo Ó, bateu, opa oh. Dá uma travada. É, meu amigo, é rápida. Mas dá uma travadinha, dá um atordoamento ali de leve, tá? Vamos ver aqui no meio, mano. O bagulho ia ser louco, ó. Pau! Bate ali em área, ó. Que da hora, que da hora. Dá um circular mesmo. E bate em área, dando uma travadinha. E ele até aí, ó... Você é... vê que... Vamos ver aqui no meio se ele pega todos. Qual é a área de alcance. Olha, ele pegou cinco, mano. Mas ele pegou cinco. Cinco ali em volta. E com isso ele dá a travadinha. Segura, né, um pouco... O adversário por um segundo, mas ele dá uma travada, isso é interessante, hein? Bora lá, vamos ver o próximo. O outro acessório é o da Belly, e ele é o polaridade inversa. O próximo raio elétrico de Belly ricocheteia nas paredes. Bora ver como funciona na prática. Bom, rapaziada, já estamos aqui, dá uma olhada, ó. A gente já sabe ali, soltando o tiro normal, ele não ricocheteia, mas se eu utilizar o acessório aqui, olha que interessante, ele já dá ali o caminho do acessório, ó. Olha que legal, vai ricochetear e vai até fez ali a, ó, que nada. Mas aí a gente bota aqui ó, o dano, o acessório e faz ali pra ricochetear diretamente no nosso adversário. Interessante, hein? Já é mais uma possibilidade de uso aí pra nossa Belly, né, rapaziada? Então, bora ver ó, dá uma olhada de novo. Vamos fazer aí tentar bater ali, fazer ricochetear ó, lá, ó, que da hora. E ele vai indo, ó, que bacana, bacana demais. Então, esse é o novo acessório. Da Belly, bora pro próximo O outro acessório é o do Squeak Isso mesmo, o Squeak agora tem mais um acessório É o Resíduo As próximas bombas gosmentas do Squeak Permitem que os aliados Vejam dentro dos arbustos Por 15 segundos Olha que interessante Bora dar uma olhada, vamos ver como ficou isso daí, rapaziada Bora lá então testar aí o Acessório novo do Squeak Bom, pra você entender vai ser mais ou menos Nessa pegada A gente vai vendo ali, ó Todo o dano que vai dando ali Mas é o seguinte, o que pega é essa moitinha aqui ó E aqui a gente vai usar aí pra poder explicar para vocês Dá uma olhada que o tiro normal nada faz ali nas moitinhas né Mas apertando o acessório a gente vê ali que vai mudar Dá uma olhada, vamos soltar ali agora Ele vai ali e a moitinha vai ficar transparente numa aula ali ó, você vê que tem um círculo E os, os seus aliados vão poder assim como você Ver o que, tem, o que tá rolando lá dentro Se tem alguém lá dentro, se alguém tá escondido E etc Muito legal né rapaziada Isso por 15 segundos Muito bacana né Mais uma vez para vocês ó, aqui. Então se você tiver por trás ali também Você consegue ver, você dá ali o dano Ele vai ver é, Através ali, se pegar um pedacinho pelo menos da, Do seu tiro Então utilizando o acessório Você pode aí descobrir posicionamento Do seu adversário tá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue de alguma forma pegar pelo menos um cantinho. Ó. Vai pegar só um cantinho mesmo, e nem pegou muito. Ó. Só pegou um pedaço. Ó. Um pedacinho aqui, não deu, não deu. Mas tá bom, deu pra entender. Esse é o novo acessório do Squeaky. O próximo acessório é o do Byron. Bairão, próximo é o Byron Injeção de Reforço. O próximo ataque do Byron dispara 3 dardos ao invés de 1. Um. Cada dardo causa 20% menos dano e 40% menos cura. Olha, interessante. Então, é, ele é distribuído, o dano é distribuído e a cura também. Então, é, vai ter mais chance de pegar, de acertar. Mas, isso é bom para finalizar um adversário e não para tentar conseguir dar mais dano. Porque, na verdade, vai diminuir o dano por dado, né? Por dardo. Então, é isso. Dá pra, mas, dá para você pegar, por exemplo, dois adversários que estiverem ali próximos, né? Bora testar então, vamos ver aí na prática, rapaziada Ó, o tiro a gente já vê ali Que já solta um E aí a gente vai testar ali, utilizando O nosso dardo, olha lá que interessante Olha o que acontece, vamos ver se vai pegar Nos três ali, ó, soltou E pegou nos três Olha que legal, olha que interessante E duas batidas ali, ó Aqui a gente finalizaria ali do meio Mas, novamente, vamos tentar ali Pegar ali agora os três Novamente, ó, Plou, Os do lado já foram então ele dá menos dano do que o tiro normal, dá menos cura também se for para curar, isso também funciona para curar, mas o poder é menor, né? O dano é menor e a cura é menor, tá bom? Mas funciona também e pode pegar mais é, adversários que a gente mais juntos. Isso é bacana também e às vezes não deixa nem escapar, né, de repente. Então é uma boa forma de assegurar que vai tomar dano. É isso, Bairão, novo acessório. O outro acessório é o do Grom, mano. Isso mesmo do Grom. acessório é o teste de som. No próximo ataque, o Grom arremessa três Walk Talks um atrás do outro. Uso por partida três vezes. Então, bora ver na prática como vai ser esse arremesso de Walk-Talk. Três Walk-Talks por vez. Então, bora lá. Bora lá então. A gente tem aqui o dano que ele pode causar jogando ali, etc. Mas vamos ver agora com o uso do acessório. Vamos ver Olha lá, soltamos. Três! Olha que interessante! Então, um a gente dá aquele dano. Agora, dá uma olhada o que a gente faz se soltar ali os três. Ó. Olha isso aqui. Vamos soltar no meio. Plau, plau, plau, plau, plau, plau. Olha lá o que aconteceu. Matamos toda essa linha. Porque é muito dano, né? Acaba sendo bastante dano. Então, é interessante. Ó. E no mesmo alvo também, a gente tem a mesma coisa. São três danos rápidos ali que são jogados ao invés de apenas um, né? Como é. Normalmente, então são três danos seguidos Rapidinho, muito próximos Então não dá muito para escapar Desses três danos do Grom Muito top, gostei demais E você, tá gostando? Já comenta aí Não esquece, comenta qual que você tá gostando mais Pra gente saber E é claro, tem ainda mais alguns por vir Então, bora pro próximo Vamos lá, o próximo é MZ Gosto muito de jogar com MZ hein? Laque Letal A próxima borrifada de Laque da MZ Atravessa paredes mas causa 20% menos dano Então ele vai ter o poder de atravessar paredes Mas vai dar 20% a menos de dano É interessante, Para finalizar como eu disse para poder dar aquela ajuda Então vamos ver na prática como vai funcionar isso daí Bom, é isso, então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui novamente ó. Não passa pela parede, como a gente já sabe Não vai passar pela parede Mas, utilizando o acessório Vamos ver aí o que acontece Pra ver se passa ali pela parede Dá uma olhada, vamos lá 1, 2, 3 e foi, ó lá Já deu o seu dano atravessando a parede Olha que interessante Então você pega ali o seu cover E faz ali o seu dano Ó lá, já foi aqui, ó Agora já não passa, você viu Uma vez, uma vez por uso de acessório Vamos lá, vamos matar aqui, ó Você vê que não passa da parede Mas se eu tiver por aqui, por exemplo Ele vai passar e vai pegar em todos ali Olha que interessante já matando lá também. Muito bacana, né, rapaziada? Gostei desse também, hein? Você gostou? Então bora pro próximo. A próxima é a Bibi. Isso mesmo, a Bibi tem agora o acessório Mega Grude. A próxima bola de goma da Bibi desacelera os inimigos atingidos durante 2 segundos. Então bora ver na prática como funciona essa bola de goma nova da Bibi. Bora lá. É isso, vamos aqui então pegar nosso. Nosso super, né? Vamos pegar ali vamos Tem... ó, Já pegamos Agora vamos testar é... A bola da Bibi A nova bola, nova bolha da Bibi A gente vê se desacelera mesmo Se dá essa ajuda Então, bora lá, acertamos Pegamos aqui nosso... Olha lá Já deu aquela travada nele Olha lá, bem devagar E a gente consegue ter mais facilidade De matar também Então deixa ating... os atingidos, os inimigos atingidos Durante dois segundos Travadaços Vamos bater aqui Pra pegar mais uma vez. E vamos aí novamente utilizar. Pra poder ver como fica ali na, novamente no No dano. Ele vai dando dano bem rápido. Ó. E aí a gente dá esse. Ó, 2 segundos travado totalmente. E aí a gente vê que ele fica todo travadaço mesmo. Então, é isso. Esse é o novo acessório da Bibi. Bora! Que agora tem um brawler novo, hein? Bora lá. É isso. Um dos brawlers mais novos aí. Lançados a Lola. Isso mesmo. A Lola agora tem o novo acessório do Blé. Lola e seu Ego trocam de lugar e recuperam 350 pontos de saúde. Ou seja, ele vai trocar de lugar com o seu Ego, né? Que é o, a replicada dela, né? Então, ele troca de lugar e também recupera 350 de saúde. Então, bora ver isso daí. Vamos ver como funciona agora na prática. Então é isso. Vamos pegar aqui nosso Super e a gente testar ali também o nosso... Ó, oh, vamos ver agora, hein? Vamos ver agora. Eu vou deixar bem longo. Ah, eu vou tomar um dano. Deixa eu ver se tá um dano aqui também. Ah, vamos ver. Tem que tomar ali. Tem que tomar ali, do... aqui em cima, né? É verdade. Vamos lá. Vamos tomar um dano aqui também. E vamos utilizar aí nosso acessório. Vamos lá. Primeiro... Ah, tem que tomar... Vamos tomar mais dano pra ficar com bastante, né? Bastante, né? Bastante. Vamos bastante ali, Tomando bastante dano. Vou soltar meu super ali, ó. Pra fugir, ó. E a gente vai utilizar ali o acessório, curamos 250 e deixamos ali nosso, nosso parceiro tomar o nosso dano, tá bom? Então a gente vai lá de novo agora, ó, ó lá, tô trocando dano, trocando dano com ele, mas eu... Ah, tô ruim, vou morrer e tal, 3200, tá baixando a vida, troquei. Troca, cura e bota o cara na frente e você vem e mata, olha que interessante, muito bacana e é, é bem legal mesmo, olha que diferente. Olha lá, vou, vou ir lá pra treta. Vou lá para treta. <risos> muito bom, né? Muito bom. Gostei, gostei também desse acessório. Muito bacana aí. E acho que vai ser divertido utilizá-lo, né? Então, é isso. Esse é o novo acessório da Lola. Bora mais um? Vamos lá. E pra finalizar os 10 novos acessórios, temos aí o novo acessório da colete. Isso mesmo, saúde trocada. Quando é ativado, o Colette recupera 80% do dano infligido ao longo de 5 segundos Então, ele fica curando Pelo que eu entendi, é isso Bora ver na prática, agora Vamos lá então, esse é o último acessório Vamos ver como vai funcionar Vamos lá, olha que legal isso daqui, rapaziada Você tá tomando seu dano aqui, ó Tranquilo ali, tá apanhando, tomando 500 ali Tá desesperado, não tem como fugir muito Vai tomando muito dano ali Tá complicada a situação E aí você fala, meu, agora eu preciso recuperar a vida Você vai ativar o seu acessório E cada vez que você bater ali Você recupera, ó Dano, o, o dano que você dá lá 80% volta pra você Como cura, olha que legal Então, dá uma olhada, vamos de novo, vamos de novo Vamos tá quase morrendo E olha lá, hein, olha lá o que a gente vai fazer Ah, deixa eu matar primeiro esse aqui, porque esse aqui tá sem Já quase sem vida, né Então, dá uma olhada, eu vou fazer nesse aqui, ó Ah, peraí, peraí, deixa eu tomar bastante dano aqui A gente vai lá no outro e dá o dano nele Pra vocês virem claramente como funciona Tá bom? Ó, pronto Mais um, beleza, agora vamos lá no outro Vamos lá, ó, precisamos de cura. Olha lá, o que cura? 1.400. 1.400. Mais 1.400. E ele já curou totalmente. É, meus amigos, essa aqui vai ser complicada também, viu, rapaziada? Vai ser interessante. Dá uma olhada. De novo pra vocês. Você toma dano. E aí, pra curar, você basta ativar o acessório e bater no seu adversário. Dá uma olhada. Ó, vou deixar bem pouca vida. Vamos lá, ativei. Bato 1.400. 1.400. 1.400. 1400, GGzaço, durante 5 segundos você pode se curar batendo no seu adversário, e aí é GG, tá bom? Bom, é isso rapaziada, esses foram os acessórios. E aí, gostou mais de qual? Qual você achou mais forte? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário aí se você tá curtindo a volta do canal com os vídeos, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí E ó, fica ligado, eu posso voltar qualquer hora com mais novidades da atualização do Brawl Stars Tamo junto, um abraço, falou e foi